Vai fazer a prova da PM São Paulo e está precisando de um método rápido e simples para matemática? Então, você encontrou. Fica nessa aula até o final que eu vou te mostrar. Opa, eu sou o Renato. É um prazer ter você aqui. E antes da gente começar essa aula de matemática com o método MPP, baixe o material na aula e inscreva-se no canal e ative as notificações para ter acesso a mais conteúdos como esse. Mas olha só, antes de tudo, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP. Mas, Renato, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você sair do zero, gabaritar a prova da PM São Paulo e ser aprovado mais rápido, como o Hércules foi. Boa tarde, só queria agradecer a vocês a nomeação do concurso de soldado PEMESP saiu do dia 4. Fui nomeado graças a Deus e graças a vocês também. Vocês são feras demais, muito obrigado pelas dicas e pelas aulas e pelos métodos simples de se aprender matemática. É isso, você pode ter o mesmo resultado que o Hércules desde que tenha acesso a esse método. E agora eu vou te mostrar a tríade do método MPP. Olha só, método MPP é o nosso método de ensino, método matemática para passar. E a tríade são as três técnicas que regem o nosso método. Vou sair daqui, deixar sua tela. A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Aqui você aprende a interpretar o problema. Isso mesmo, que você aprende a interpretar. Interpretar, não, né? Interpretar. Interpretar o problema. E por que o nome é Médio dos 50? Cara, uma vez que tu aprende a interpretar, tu tem no mínimo 50% da questão na tua mão. Aprendendo a interpretar, você precisa resolver. Aí entra a técnica R, que é o quê? Estudar, res, estudar revisar e exercitar. Assim você aprende a... Resolver. Você aprende a maneira correta de estudar e como resolver os problemas mais rápidos usando o nosso método. E a terceira técnica é a técnica 2080. 20 20% do nosso método é na teoria e 80% na prática. Aqui você aprende na prática, é 20% de teoria e 80% na prática fazendo exercício. Com isso, você destrava a sua aprovação como Hércules e passa no concurso da PM São Paulo. E aí você deve estar pensando, beleza, aprendi isso, Renato, mas como eu vou saber interpretar matemática na PM São Paulo? Basta você usar o método dos 50, a primeira técnica. Olha para cá, a partir de agora, você sempre que for resolver uma questão, você vai fazer assim, ó, vai usar o método dos 50. O que é o método dos 50? O método dos 50 é sublinhar para interpretar. Então vamos lá, sublinhar para interpretar. Ó. Em uma caixa há 80 pastas, sublei, sendo 20 vermelhas e as demais azuis. Sabendo que 75% das pastas vermelhas e 15% das pastas azuis são novas. Então, em relação ao número total de pastas da caixa, o número de pastas novas representa... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Está ali, ó, porcentagem. O tempo todo apareceu porcentagem. Pronto. Interpretei. Apareceu porcentagem. Show de bola? Já interpretei. Deixa eu pegar isso aqui e trazer para cá. Já vai entendendo. Deixa eu copiar isso aqui. Então vamos lá. Porcentagem é o problema. Aí você, meu Deus, Renato, legal, hein? Gostei desse método dos 50. Que é o que? Sublinhar para interpretar. A gente sublinhou e já viu que é porcentagem. Beleza? Agora, você deve estar pensando, mas Renato, como resolver matemática na PM São Paulo? Aí basta usar a técnica R, estudar, revisar, exercitar. Olha só, com o método dos 50, a gente já viu que... Com o método dos 50, a gente já viu que é porcentagem, já interpretei. Agora, com a técnica R, o que, que a gente vai fazer com a técnica R? Com a técnica R, nós vamos ver o que tem que usar para resolver porcentagem já vai preparado para montar uma, ou geralmente, problemas de porcentagem no geral, você calcula a porcentagem e faz a regra de três. Tá? A maioria das vezes você calcula a porcentagem e a regra de três. Lembrando que regra de três dá certo sempre, beleza? E, assim, é legal você usar também o que nós chamamos, como ele dividiu aqui, ó qual o total de pastas? Total de pastas são 80, né? E ele disse que 20 são vermelhos demais azuis. Então, aqui a gente usa também a ramificação, a técnica da ramificação. Você tem que 20 são vermelhas. então vermelhas são 20. E as demais são azuis, então azuis são 60. Renato, de onde veio 60? Cara, 80 menos 20, daí que vem os 60. Show de bola? Essa é a ramificação. Aí ele diz aqui, a próxima coisa que a gente sublinhou, 75% das pastas são vermelhas. Sabendo que 75% das pastas vermelhas e 15% das azuis são novas. Então aqui, ó, nas vermelhas, as pastas novas representam 75% de 20, 75% de 20. Já nas azuis, as novas representam 15% de 20, beleza? De 20 não, perdão. De 60, 15% de 60. Show de bola? Aí ele quer o percentual da parte total da pasta nova. Cara, primeiro você tem que achar quantas pastas novas tem. Para isso você vai calcular aqui, ó, calcula a porcentagem. Como é que você calcula 75% de 20? Fácil. Multiplica o 75 pelo 20. Isso daqui vai dar 1.500. E no final volta duas casas. Uma, duas... Então, isso daqui dá 15, beleza? Sempre para sempre calcular qualquer porcentagem, você multiplica e volta duas casas, tá bom? 15% de 60, como é que é? Multiplico 15 pelo 60, correto? Multiplicando 15 por 60, isso daí, 6 vezes 5, 30, vai 3, 900. E no final volta duas casas, isso daí dá 9. Show de bola? Multiplica e volta duas casas. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, família, o que, que a gente vai fazer? A gente vai achar o que ele pediu. Ele pediu o quê? Em relação ao número total. Qual é o número total, galera? 80. Aí ele quer o número de pastas novas, que é 15 mais 9. Ou seja, vou montar uma regra de 3, sempre. Monta a regra de 3. O total, que é 80, sempre é 100%. O total sempre é 100%. Agora, as pastas novas são 15... Mais 9, 15 mais 9 dá 24, que vai dar x%. Show? 15 mais 9 é igual a 24, que dá x%. Multiplica cruzado, por favor. 80 vezes x é 80x, 24 vezes 100 é 2.400. 80 está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo. 2.400 dividido por 80 dá 30%. Show de bola? 30% é a minha resposta. Corto zero, matei 30%. Marco V da vitória na letra E. Zero trauma, tudo lindo aí, maravilha, né? Viu porcentagem, calcula e acha a regra de três. Vai embora. Como é que eu sei que tem que calcular? Ele falou 75% desse. Como é que eu sei que a é regra de três, cara? Deu ruim. Monta a regra de três que vai dar certo sempre. Tá bom. Vamos lá fazer mais uma. Ai meu Deus, eu tenho horror à geometria, então vamos lá tirar esse horror. Ó, método dos 50. O que, que diz o método dos 50. Sublinhar para interpretar. Bora lá. Na figura a seguir, com dimensões indicadas em centímetros, o lado BC do triângulo retângulo ABC, ó, triângulo retângulo, determina a medida do lado do quadrado BCDA, de área igual a 100 centímetros quadrados. Figura fora de escala ali. A área do triângulo ABCE, aí você, meu Deus, o problema é de quê? Áreas, né? O problema é de que Áreas. Acabou. Técnica R. Me diz o que? Técnica R. Calcula a área? Calcula, né? Calcula. A área do triângulo, né? Você vai ter que usar aí a área do quadrado e a área do triângulo. Vamos calcular. Beleza pura. Olha só. Ele disse que a área do quadrado ali vale 100 centímetros quadrados. Beleza? E olha só, esse lado do quadrado aqui, família, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Porque eu sei que é hipotenusa? Hipotenusa está de frente para o ângulo de 90, tá bom? Então, para chegar na área do triângulo, primeira coisa, para chegar na área do triângulo, eu preciso achar, eu preciso fazer esse daqui, base, vezes altura sobre 2. Renato, você está ensinando errado. Isso daí é cateto. Meu filho, meu filho, no triângulo retângulo, escuta o pai. Pode fazer cateto vezes cateto sobre 2, tá bom? Não se estresse. Escuta o pai e vai ser feliz, tá bom? <risos> a área do quadrado é 100. Como é que eu faço para achar a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado igual a 100. Qual o número ao quadrado da 100, galera? 10. Ou joga para lá potência, vira raiz. Então, o lado vale quanto? 10. Ou seja, esse lado aqui, de vermelho, vale 10. Cara, Falta eu achar, deixa eu botar aqui de ver azul, azul e aqui de vermelho, tá? Aqui vale 10, aqui vale 6, falta eu achar esse pedaço aqui, falta achar esse pedaço. Como é que eu vou achar esse pedaço? Você pode jogar o teorema de Pitágoras, mas no método MPP a gente sempre ensina o macete do triângulo 3, 4 e 5. O que, que é isso? Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. E aí você vai testar. Como é que você testa? Cara, a hipotenusa aqui é 5, né? 5 vezes quanto dá 10? 2, né? Eu sempre falo para dividir, né? Eu sempre falo para dividir. Então, vamos lá. De, pego 10 e divido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Guardo 2. O 6 divide por 3. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Opa! Deu o mesmo número, não deu? O que isso significa? Significa que ele pegou esse triângulo, catetos 3 e 4, hipotenusa 5, e multiplicou todos os seus lados por 2. E aí você garante que aquele lado é o que falta, que é 4, vezes 2, que dá 8. Depois assistam a aula lá no grupo, quem é aluno no grupo do grupo dos 5%, eu acho que já viu a aula de Teorema de Pitágoras dentro do curso da PM São Paulo completo eu mostro passo a passo disso, tá? Aqui é uma aula de resolução de questões com o método MPP, onde eu te mostro isso daqui. Aí tu vai, cara, pode usar isso, tu vai matar muito. Tá? 8. Agora, para achar a área do triângulo, galera, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então vai ficar 6 vezes 8 sobre 2. Isso daí dá 48 sobre 2, que dá 24. Zero trauma. 24, qual é o gabarito? Letra E. É... Marcou V da vitória na letra E, 24. Zero trauma. Tudo lindo, tudo lindo. Vamos fazer mais, vamos lá. Esses são assuntos que sempre caem na prova da PM São Paulo. Ó. Método dos 50. Bora lá. Um bloco de madeira maciça na forma de um prisma reto de base retangular tem suas medidas indicadas na figura. Sabendo que um centímetro cúbico dessa madeira tem massa igual a 0,5 gramas, então, o bloco todo tem massa igual a... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Volume. Volume. Por que o problema é de volume, galera? O metro Volume do prisma, do paralelepípedo, que é a mesma coisa, né? Por que volume? Porque aqui ele falou em centímetro cúbico, depois você vai calcular a massa. Beleza? Aí, ó, interpretei. Técnica R diz o quê para mim? O que a técnica R diz para mim? Ela diz que... Cara, o que, que você sabe o que você vai fazer, galera? Vai calcular o volume, calcular, tá? Calcular o volume, calcular o volume. Primeira coisa é calcular o volume, não tem para onde fugir. Então, vamos lá. O volume é o produto das três dimensões, 12 vezes 9 vezes 15. Então, vai ficar 12 vezes 9 vezes 15. Quanto dá 12 vezes 9 vezes 15? Ó, 12 vezes 9 vezes 15, isso daí dá 1.620 centímetros cúbicos pronto, esse é o volume zero trauma esse daí é o volume 1620 centímetros cúbicos maravilha agora ele disse que 1 um centímetro cúbico equivale a 0,5 gramas ele quer a massa total cara, regra de 3 1 um centímetro cúbico 0,5 gramas 1620 centímetros cúbicos x gramas correto? multiplica cruzado por favor 1 vezes x dá x, 1620 vezes 0,5. Galera, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa de dividir por 2. Então, isso daqui dá 810. Acabou. Então, dá um 810 gramas. Qual é o meu gabarito aí? Letra C, marco V da vitória. Na letra C, zero trauma, zero trauma, zero trauma. Esses assuntos, cara, viu? como tem um método, você faz as questões bem rápido, esses assuntos são assuntos que sempre caem. E se você está aqui atrás do nosso conteúdo gratuito, pode parar por aqui. Nossa aula fecha aqui. Mas se você quer dar o próximo passo ter o nosso suporte e dar o passo a passo aprofundado, essa aula que eu te mostrei que é capaz. Agora imagina tu ter a, a, o passo a passo aprofundado da nossa metodologia. Fica aqui que eu vou te mostrar como você pode ter e sair do zero e gabaritar a prova da PM São Paulo e ter o mesmo resultado que o Hércules que eu falei no início da aula. Esse é o nosso curso para PM São Paulo. O que, que você vai ter nele? Você vai ter um módulo de matemática básica. porque Você não tem base, não tem problema. Até melhor, você vai aprender do jeito certo, com o método MPP. Você vai ter um módulo de matemática para a PM São Paulo. Módulo de raciocínio lógico para a PM São Paulo. Vai ter suporte e tirar dúvida do aluno, para tirar todas as suas dúvidas. Vai ter um curso de exercícios em provas da Vunesp de português, com a professora Débora Kelmer. Vai ter 11 simulados para a PM São Paulo de matemática, voltado para a Vunesp. Vai ter um curso de exercícios da Avunesp com 140 questões comentadas em vídeo por, por mim e pelo Marcão. Um e-book de matemática e raciocínio de 528 questões comentadas em PDF. Vai ter o um cronograma do zero ao gabarito em matemática na PM de São Paulo em apenas seis semanas. tá? Eu estou aqui na frente, apenas seis semanas. E ainda vai ter um ano de acesso pagando o preço de seis meses. Nós estamos te dando mais seis meses de acesso. Quanto vai custar isso tudo? Cara, se tu somar tudo isso seu então, investimento seria 1553 mas hoje ele vai ser apenas 12 de 26 e 58 menos de um real por dia para você mudar isso no cartão de crédito em 12 vezes se você for pagar à vista tem mais um descontinho é 257 à vista aí você consegue pagar no boleto à vista e também no cartão de crédito tá legal ó o link do curso tá aqui na descrição clica, qualquer coisa, manda aqui, eu quero que a equipe vai entrar em contato com você e tirar todas as suas dúvidas para você ter acesso a esse método para sair do zero e gabaritar como o Hércules fez e assinar a tua posse lá. Show de bola? Família, se tu curtiu esse vídeo, já deixa o teu like aqui no vídeo, vai ser um prazer saber que tu curtiu, e também inscreva-se no canal e ative as notificações. E eu te vejo nas aulas do curso para PM São Paulo. Tamo junto, até a próxima aula, valeu!